Fala aí meu mano. Everton, o rei do tranca gozo aqui na área de novo. Meu parceiro. Fala para mim aí, quanto tempo você dura na cama? Sofrendo com a gozada rápida meu amigo? Então como diria aquele personagem? Senta que lá vem a história. Sofria muito disso meu camarada. Mas antes de te falar como curar isso, me ajuda aí, deixa seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações aí. Porque o que eu vou te falar hoje, é simplesmente do caralho. Essa receita de hoje já me ajudou muito. Mas já te aviso. O que vai te curar está no link aqui na descrição. Lá eu deixei o link do método que me curou por completo. Gozo a hora que eu quiser. Mano, eu que controlo. Meu parceiro. E te falo outra coisa. chegou a durar uns 40 minutos pimbando, fiote. Mas vamos lá para essa receita! Isso vai te ajudar muito, assim como me ajudou, se você já gospe só de arrancar a calcinha da gostosa isso vai te fazer segurar a porra uns 10 minutos. Essa receita é simples, é com morango e melancia. A combinação dessas duas frutas é afrodisíaca que além disso, os dois possuem propriedades que contêm citrulina, que em contato com o organismo, faz a vasodilatação e relaxamento muscular. O que ajuda no controle na gozada rápida meu irmão. Para fazer é simples. Você vai precisar de 150 ml de água, 350 gramas de melancia e 150 gramas de morango. E bata tudo no liquidificador. Você vai precisar tomar isso por duas semanas, todos os dias. Aí seu mini não vai ficar como uma rocha e você vai dar aquela transada mais demorada. Mas já te falo se quer curar de vez mesmo a sua ejaculação precoce e acabar com todos os seus problemas e não deixar a gata na mão. Clique no link da descrição e acesse o método que cura de vez meu irmão. Tamo junto e não esquece do like aí pra gente. Abraço.